Fala rapaziada, beleza? Viemos com um vídeo muito top Mostrando as, os momentos finais do jogo da INTZ No Mundial, no dia de hoje, isso mesmo, hoje Amanhã tem mais jogo, tem a Félion jogando E no terceiro dia, lá no Domingão, vai ser incrível a grande final Mas antes, quero dar um recado pra vocês muito rápido, rapaziada Isso mesmo, Skills Vault amanhã, logo depois do Mundial Às 17 horas no meu canal, lá na Twitch Vamos acompanhar aí o torneio a final, as finais do torneio Da Skills Vault de Pub De Mobile, eu vou estar jogando com os melhores jogadores do Brasil, os que ganharam as qualificatórias. E eles vão disputar aí o título. E a gente vai descobrir quem é o melhor jogador aí de pub de mobile do Brasil, rapaziada. Quem vai representar a gente muito bem. Quero todos vocês lá com a gente, hein, rapaziada. 17 horas, lá no meu canal do Twitch. Então, mano, não perca, não vacila. Mais informações vocês vão ter aqui embaixo também, na descrição. Skills Vaults, que é incrível. O projeto top, trazendo pra vocês... Uma premiação muito bacana e despontando os melhores jogadores de PUBG de Mobile do Brasil, beleza? Então é isso, bora pro vídeo, vamos ver então a NTZ amassante no Mundial, partiu! Nossa, vamos sol. pro jogo, Rebola? Vamos pro jogo, Brunão, é agora, hein? Xiii, vamos lá, vamos hein? Os pros ardilosos, já estão rolando e o embate tá acontecendo, Brunão. É, vamos ficar de olho para ver o que vai acontecer ali. Já tem a bola lá na frente, caiu ali um jogador de NTZ, foi o Marcel. O Tufo ali tá atrás. Eu acho que o Edinho não pode entrar a rebola durante a, eu também o acho confronto. Que não, eu acho que é um para iniciar, uma, um time pra iniciar e GG. Eu também acho, que Porque mov... imagina, movimentar a galera ali, né, no headset. Palco, né? Configuração de celular. Celular. É. Eu acho que é uma vez por. Conta, né? Por, é, tem, é bem complicado ficar mudando ali direto, né? Mas vamos lá, vamos ver o que acontece. Os, os quatro jogadores da NTZ são brabos e têm condições. De repente, amanhã a gente vê o Edinho também, né, Rebola? Exatamente, Bruno. Amanhã mas... não, dia 3, né? Aqui tendo um pouquinho de dificuldade, agora a equipe tá. da, da NTZ. A pressão da BK tá forte, hein, Brunão? Tá forte, tá forte. A hein? rosa do Marcel não tá conseguindo avançar. Agora vai pegou, agora, agora pegou. Agora pegou, pegou mas tem que escapar agora desse é hora, nome. Agora hein, Brunão? Uh, acabou caindo pro nome. Hum. Tinha que derrubar o nome. ali. O Tufa também ali. acho que vai cair agora é. ali. Ficou preso ali, né, na ult do Aquile. Mandou muito bem o Aquile na ult. O Marcel vai saindo ali, pode atrapalhar o Aquile pra entrar. A bola tá ali atrás, por enquanto... 0x0, vamos ver se consegue dar uma hum, avançada, né? Caiu ali o Marcel de novo Esse combo não tá dando certo não, Brunão é. Por enquanto não tá encaixando E se tiver prorrogação, a vantagem é toda da BK, hein? É, a Rosa ali não ia ter vantagem na prorrogação Por enquanto não tá conseguindo encaixar É aquilo, né? A Rosa é aquilo Se pegar de uma vez ali, pegar dois ali Pode reverter o jogo, mudar o jogo Mas por enquanto tá complicado Rebola. É, aqui complicou, Brunão Hum. Aqui complicou, aqui não tem jeito não É, aqui complicou, o gol vai sair, já joga pro meio Mami tá com a bola, bateu, é gol 1x0 o BK, Reboleira É, Bruno, 1x0 pra equipe da BK Começa pressionando demais, 25 segundos o domínio total, né, por enquanto, da equipe gringa, né? Exatamente. A equipe da NTZ ainda não conseguiu passar, vai jogando a primeira vez, Opa, opa, opa, alguma coisa! Ui, o Marcel tentou, mas muita travada, né, Boleira? Muito travado, Bruno. Nossa, 10 travado. segundos, aqui já foi, né, Bola? Salvou ali a ult da MZ. É, ali era o gol que podia ter aí uma chance ainda, mas ia ser difícil também por conta do, da, prorrogação, da, prorrogação, né, da prorrogação, né, Bola? Seria difícil, Bruno. Foi na compra, essa aqui foi na compesa. Essa compa, daqui né? foi na composição, realmente não deu pra Rosa. Eu gosto muito da rosa nesse mapa, gosto mas não, não funcionou com né? o bom ali, viu, Bruno? É que ela depende muito do, do da compra adversária também, né? Pode dar muito bom ou muito ruim, né? Ó, oh, o, o Juba mandando também, ó. muito legal. Ó, é oh, e voltou o jogo mesmo, Reboleira, voltou, voltou o jogo voltou, mesmo. Voltou, voltou. Vamos pro jogo então, agora tá valendo, vamos ver se melhora essa questão do, do lag. Vamos ver como vai ser, tem dois tanques ali, agora já estão... Hum, não vai dar pra travar, agora o Firecrow veio pra eliminar. Tentar pelo menos tirar dali, tem que tomar cuidado com o Mami ali, hein? Não, aqui defende defendeu, de boa. Defendeu, defendeu. Aqui defende de Se boa. Se o Fire ficar vivo ali, pode dar muito bom também, vai descer nos o três. Akili. Boa, agora pressionou, hein, Rebola. É, agora é a hora, Brunão. Agora é a hora de não perder essa pressão. Exatamente. A gente viu a dificuldade que a rosa teve, tem que ficar Tem nessa que pegar essa última, Marcel, hein? Olha lá, ó, pegou. Pegou, mandou Agora é bloquear, eliminar essa rosa Exato. aí. Exato, foi muito na bem e eliminou. Aí e eliminou, agora não pode rodar, olha o Aquilho, caiu Aquilo pro Fire, 3x1, mas tem que descer, tem um, só um o ali na frente. Aí ele é fez, né, Bola? Brunão, mas de novo, mantendo essa pressão, tá bom, prorrogação né? é nossa. É, a prorrogação é a nossa. A vantagem é total. É absurda, BR. né? A prorrogação é absurda, a vantagem nossa. Ó, o Fire tá rodando ali com a bola. Se vacilar, olha lá, o Tufa vem entrando com bola e tudo. Bateu, é gol! É isso, Brunão. É botar a cabeça no lugar. Concentrar que pode dar bom Fechou ali agora Vai tentar dar aquela avançada Tem penoso, Por enquanto não. Tem penoso, Bruno Tem penoso Tem penoso, tem penoso. Tem penoso. Tem penoso ó. Vai tentar ir pra cima ali num, num avanço ali meio esquisito Usou bem a ult ali o Marcel agora Não pode cair o Marcel o Marcel não pode cair ali agora Vai cair, hein? Boa eliminação, Muito meu boa. garoto! É, exatamente! Vamos ver o que acontece. Vamos ver como eles vão se saindo. A gente vai vendo ali um belo jogo do time da NTZ. Já mudou um pouquinho a história, né, boleiro? Não, tá tranquilo, Brunão. O jogo tá controlado aqui agora. Ó. O tô ali utilizou o último acessório Marcel agora, hein, Brunão? Exatamente! Vai descendo agora o Firecrow. Rodando com a bola como ele fez no último. Na última hora ele ali rodou pro lado e acabou conseguindo a vitória. Vamos ficar de olho. Vem ali o Fire Crow, Agora vai dar o dano no Mami... Tem que vazar ali o Mami, que senão ia tomar muito dano, né? É, segurar, Brunão. 24 segundos agora, vantagem é nossa, é só ficar afastando. Os gringos estão tentando vir pra cima. A 20 segundos. usa de novo muito bem a ult. Precisa eliminar essa rosa. Bela eliminação, Brunão. Agora mandou muito bem. O Faricro tá por ali, chutou a bola pra frente. 10 segundos, agora complicou pra eles. O Marcel pode controlar ele tranquilamente. Já elimina! E NTZ consegue fechar o segundo jogo. Um a um no placar, Reboleira. É isso, Brunão, é a força BR aí em campo novamente, não se abateram com aquela derrota, já mostraram que estão prontos para quem, sabe aí, agora, Brunão, levar, porque tem match point à disposição. Exatamente. E tá um a um, então valeu aquele último jogo, agora é um jogo decisivo, Rebola. É isso, Brunão. 1 um a um no placar e agora a gente vê ali, ó, compras espelhadas, Rebola. Compras espelhadas, Brunão. É isso, né? Compes espelhadas. Tem que tomar cuidado agora, não pode cair tanto não. Vamos ficar de olho pra ver o que vai acontecer ali. Vamos ver o que vai pegar. Já tem ali a, a MZ, vai ser importantíssimo nesse aqui também, né? Vai, Bruno. O Leon não. também, né? O Leon, acho que a principal fonte de ataque pra controle é a MZ, né? É. O Spike Zan é mais pra defesa, né? Sim, o Spike Zan é controlar ali. O Marcel consegue a eliminação, avançou, tentou pegar o Darkoon ali também, Não conseguiu. Mas já sobe, né, rebola? Já domina ali a meiuca, né? Já consegue pegar pelo menos aquela, aquele meio, né, Brunão? Exato. Esse meio aí a gente sabe que quem fica leva vantagem. Sim. E aí tem que tentar manter essa pressão. E tá escondido, né, na, na, na, no matinho, né? Quem tá aqui atrás acaba ficando exposto, né? Exatamente, Brunão. Vai voltando agora a equipe da BK. Vai tentando dar um pouco. Rolou eliminação. Firecrow agora tem que ir pra cima, se Bruno. Se eliminar o Darkun daria muito bom. Vamos ver se ele consegue. Jogou bela ult ali. Opa, agora vai eliminar! Conseguiu eliminar, mas tá caiu bom, pressão, ali. Bruno, hum, mas caiu tá bom, um a, bom a bola veio pra cá. É, agora complicou, vai acabar caindo ali. Perdeu a pressão. Deu sorte ali agora. O time da, da BK que acabou saindo lá de trás, né? Exatamente. Agora o jogo virou um pouquinho, vai dominar o meio ali. Vamos ver se eles conseguem. Agora NTZ recuperar o meio, né? Vamos ver se eles vão conseguir ali. Se safar a meiuca, ficar de boa e botar pressão, né? Exato, Bruno. O Marcel tá tentando aquela pokeada. O Marcel tem ult. Isso é bom e dá uma tranquilizada pra nossa defesa. Cai agora ali o Tufa. Isso não é bom. É, vamos ficar o de olho Fire agora. O Fire Crow agora uh, também uh, acho que ui, vai caiu. cair. Agora tem que ultar hum, o, o Marcel, Agora hein? complicou, hein? Vai ter que ultar rapidamente se vier avançar. Não precisou ultar porque não avançaram tanto, né, Reboleiro? Não, não... E agora precisou gastar acessório lá em cima, hein, Bruno? é. Vamos ver aí, vai, daqui a pouco vai cair, né? O, as paredes. O Fire tentando eliminar que o Mom. Que jogadaça, Brunão. Ele eliminou. Que jogadaça. Marcel consegue ali double eliminação junto com o Fire. O Tufo agora tem que avançar. A gente que tem que estar tá nessa pressão, Brunão. Bota tá a gente, a bota tá com a gente. O meio é nosso e vai cair as paredes, Rebola. É isso. Agora é controlar meio. O Mom pode cair ali, hein? Tem que não, tentar. Não. Vai cair e caiu. Caiu, boa, Agora Bruno. é bom, vai cair agora as paredes. Agora é Olha lá, tá tentando jogadinha, vai eliminando, já eliminou tudo. Temos a vaga garantida, Brunão! Os intrépidos passaram de fase, meus amigos! É, GG, a INTZ comemora! Já botaram o Victory ali, então já quero comemorar, mas ó... O Marcel falou, acabou? E aí ele fica esperando pra ver se vai ter algum problema, se alguém vai pedir remédio, qualquer ideia... Tá tão mal acostumado, né, Tadinho? <risos>